Zinho, eu sou muito chinesinha Tem um conceito que chama de Ti Ou Ki que é, que é a tradução literal assim É, é a energia vital a Energia universal que é, que é a nossa energia conectada com a energia do todo E tudo isso vira uma coisa só E aí Como acontece isso? Né? O, que, o que faz? que não é nada agora, vai ficar todo mundo muito louco, fazendo dança contemporânea, aquela coisa. Não, não é daí que sai pra mim. É de fazer a coisa, né? Aí eu tá aqui, eu entender a mecânica, passar. Tá Quando eu já tiver essa mecânica entendida, eu já posso começar a pensar em outras coisas. Sabe? Que não é uma coisa desordenada. Eu estou muito solto, né? Vocês percebem as diferenças quando eu faço? Que aí tem a técnica que eu te falei, onde segura, onde solta, e esse lugar de estudo é pra isso, Para daí poder soltar onde pode, segurar e tudo esse movimento. Para daí fazer essas coisas todas. Que virou simples, né? Todo mundo sai fazendo. É só saber. Né? Juliana, foi a vez eu falei, isso. Eu sou a louquinha do corpo. Então, como é que faz? Pra, né? Desse jeito, como é que faço aí? Não é assim. <risos>